Vamos dar uma olhada no Bitcoin que rompeu esse triângulo aqui para baixo, será que a gente deveria então se preocupar? Eu vou comentar para vocês também sobre essa possível armadilha na região dos 28.300 dólares aqui para o Bitcoin, tá? até então o indicador que eu estou usando aqui tem funcionado muito bem pessoal para poder identificar essas oportunidades de trade, eu vou comentar para vocês aí sobre isso aqui logo mais aí no final do vídeo. Também vou falar aqui sobre a dominância do Bitcoin, a SP500, o índice do dólar, as principais Indicadores de sentimento aqui e onde estão os pools de liquidação para o Bitcoin aqui no curto prazo. Então bora lá para análise. Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui nesse danado desse Bitcoin que não para de corrigir, hein? mas não se esqueça então de deixar aquele like para apoiar se você gosta aqui dos conteúdos do canal, Eu queria dar parabéns para você que está acompanhando aí, tá? Sempre as análises e é muito importante, esse aqui é o momento que os fortes aí estão aí no mercado tá aproveitando as oportunidades, porque os fracos estão né, comprando o topo, pessoal a gente está aqui agora olhando né, regiões para buscar a melhor oportunidade para cada vez mais se expor no Bitcoin tá é isso aqui que a gente está fazendo, então se você está aqui nesse momento, com certeza aí você não faz aí parte dos, do time dos fracos, tá pessoal? Os fracos já foram liquidados, saíram do mercado, tá? A gente tá aqui, vamos aproveitar essas oportunidades aí, com certeza o mercado vai dar, tá bom? Então, deixe aquele like para apoiar, comente aqui abaixo também nos comentários do vídeo que você tá achando aí, tá? Do mercado, pra mim é importante, da análise também, qualquer feedback pra mim é muito importante pra aprimorar o canal, tá? Tem também aqui o grupo no Telegram, link aqui abaixo, e o Orca Sinais onde a gente posta aqui análise sobre as altcoins, tá? Porque mesmo mercado aí embaixo, tem muitas oportunidades aí nas altcoins, tá, pessoal? Seja para compra ou pra venda, então, as melhores as oportunidades de altcoins vão estar aqui no Orca Sinais, participe, link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então galera, vamos começar aqui falando sobre Bitcoin no curto prazo, tá? Porque a gente teve um rompimento desse triângulo aqui, o pessoal já tá comentando ali, agora Ih, vai, vai mais chumbo no Bitcoin, tá? Então vou comentar para vocês aqui que eu tô achando, tá galera? É, primeiro esse rompimento aqui sem volume, tá? Não tem um volume aqui significativo. E galera, a gente vai entrar aqui na minha opinião, eu comentei pra vocês já sobre isso, tá, nos últimos vídeos, aqui nesse vídeo aqui, inclusive no canal, aqui é o meu plano de jogo. Se você não assistiu esse vídeo que vale a pena assistir, eu vou deixar o link aqui acima, tá, eu comentei pra vocês aqui de forma mais detalhada que eu tô fazendo, eu falei sobre os principais gaps que tomaram forma, tá, a sp buscou esse gap aí também, né, os dois gaps que a gente tinha na sp 500, ela foi buscar, tá bom, isso aconteceu exatamente aí, né, desde a última análise que eu fiz. Uh, perfeito, tá? Inclusive os, os, me ajudou muito nesses trades que eu fiz aqui agora, junto com, com o Block Então assista esse vídeo se você não assistiu, tá? Poucas pessoas assistiram isso, foram mil, duas mil visualizações. Os vídeos mais importantes têm, têm menos visualização, eu não entendo, tá? Então é. Eu, pessoal, não espero aqui agora, tá? Eu acho que o Bitcoin vai dar uma segurada aqui, lateralizada tá, nessas regiões aí, tá? A gente pode até fazer alguns movimentos aqui, mas eu acredito que a gente vai ficar nessa faixa aqui dos 34, né? Até a próxima aí, os 24, 23, tá, galera? A gente vai dar uma lateralizada grande aqui nessas regiões, tá? Até o mercado se definir de fato aí, tá bom? Então, a gente vai ter... Vai ser um pouquinho complicado, tá bom? Porque... É, basicamente aí as baleias vão ficar né, buscando liquidez em ambos lados aí tá buscando sair do mercado então ela vai elas vão sim buscar liquidez em cima e embaixo pessoal tá então não seja liquidez do mercado só sobre isso que eu quero falar também nesse vídeo aí de hoje você tem que operar junto com as baleias tá isso a gente tem que fazer aqui buscar é, ver onde elas estão querendo liquidar a galera e a gente ir junto com elas tá bom então galera a gente teve esse rompimento para baixo aqui tá não é de, de se preocupar né, na minha opinião Tá? E no curto prazo, só para antecipar para vocês aqui o que, que eu tô fazendo aí, tá? Porque não tem muito assim, galera, não tem muito... Hum, é... Vai ser um pouquinho complicado aqui, vai ser um mercado bem uh, cortado, picotado aqui nessas regiões, tá? Então eu falei para vocês, eu vou estar tá buscando aqui, vendo onde tem pool de liquidação para o Bitcoin e atrás dessas liquidações aqui, surfar junto com as baleias, tá? Então por isso eu comentei para vocês no último vídeo, tá, inclusive, ó, que a gente tinha aqui um pool de liquidação nessa região dos 30 mil, 30.500 dólares, bem próximo aqui. Eu falei para vocês, ó, galera, aqui eu vou estar entrando em uh, operação de venda, né? Foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? Fiz uma parcial uh, nessa região aqui, fiz uma parcial, inclusive, tá? para poder ficar aqui, pelo menos, cobrir o meu stop loss que tava aqui nessa região, tá bom? E, galera... É, agora aqui fez o primeiro alvo nessa região aqui que o Bitcoin bateu, ó, ele buscou liquidez nessa região aqui, tá aqui a gente pode ver que tem um ponto de, um pool de liquida, liquidação aqui da BitMEX, e tem um outro ponto importante aqui, ó nessa região próxima aqui dos 28.300 dólares, tá? então aqui só para puxar aqui o, o, a região, 28.350 dólares, tem um pool de liquidação, e já tá formando mais aqui, pool de liquidação até a região próxima aqui dos 28.100 dólares, que é onde, é, é onde provavelmente eu vou botar aqui tá os meus uh, abaixo aqui onde vai estar tá meus meus stop loss aqui para uma possível operação de long nessas regiões aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui também outros indicadores aqui da, do High Block, tá? Por que que essa região aqui é importante, tá bom? A gente teve aqui muita ordem aqui de, de venda nessa região, tá? Então possivelmente vai ter uns suportes bons aqui pro Bitcoin. Uh, nessa, nessa região aqui, tá? Próximas aos 28 mil e dólares, tá, galera? Então, só para principais também, senão eu vou perder o fio da meada, tá? Que tem um outro indicador do high-block que eu acho importante, eu ver se eu acho qual que é o indicador, esse aqui. Que é o indicador aqui do perfil de Open Interest, tá? Inclusive, galera, se esse próximo trade aqui ficar legal, tá? Eu vou me, vou me motivar bastante com essa ferramenta aqui. Eu tô gostando muito aqui, tá? Block. Na minha página aqui, você pode... Deixa eu ver se eu acho minha página aqui, ó. Embaixo da minha página, você tem aqui, ó, Block Capital. Esse link aqui, você pode abrir, criar essa conta na Highblock, tá? Você ganha um mês gratuito se você assinar o plano de o anual, tá bom? Esse aqui é o único benefício que eu consigo dar pelo link do, do canal aqui, tá? Senão você não ganha benefício nenhum, tá bom? É, já tentei desconto com eles, eu sei que uh, é uma ferramenta pouco cara, mas vale muito a pena, tá, tem me ajudado muito aqui, e é um trade certo, pessoal, você pode pagar aí as ferramentas por, por um ano, tá, então vale a pena, você pode inclusive dividir com amigos aí, tá, não digam, ele que eu, não digam pra eles que eu falei isso aí, tá bom, mas você pode dividir com alguns amigos aí, eu tô fazendo isso também, então não tem problema, tá bom. Então, aqui nessa ferramenta a gente pode ver o seguinte, ó. A gente tem suportes fortes aqui no Open Interest na região dos 29, tá? Que eu acredito que o Bitcoin pode ser que não segure aqui. Mas pra mim o suporte bom aqui vai ser aqui, ó. Esse aqui é um perfil, ó, de volume aqui. Uh, perfil de venda e compra em volume aqui, tá? Por, por faixa de preço, tá bom? A gente pode ver que essa região aqui, ó, próxima dos 27.200 aqui a gente tem... Uh, 27.200 a gente tem... Uh, Boas, boas uh, ordens aqui de venda, na verdade, para o Bitcoin, tá, pessoal? Aqui nos 28.100 é o primeiro nível, tá? E até a região dos 27.200 tem bastante ordem de, de venda aqui para o Bitcoin. Tá? O que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui são regiões que a gente vai ter suportes fortes para o Bitcoin, porque quem vendeu o Bitcoin nessa região aqui, o pessoal que vendeu, né, o Bitcoin acaba subindo, vai querer comprar de novo aqui, provavelmente, tá? Então, essa região dos 28.100, acredito que seria um suporte muito bom aqui para o Bitcoin, tá? Muito próximo desse pool de liquidação também, tá? E o último nível aqui que eu tô de olho é a região dos 27.200 tá? Mas provavelmente eu stoparei aqui um pouquinho antes, mas seria aqui o um nível mais... Uh, uh, na verdade, o um nível que a gente poderia avaliar um stop mais conservador, uh, digamos, mais uh, garantido, tá, pessoal? Então se o stop ficar muito grande para você, você diminui a mão, tá? Isso que eu faço quando o stop ficar muito grande. Mas é pra mim aqui o Bitcoin tem uma chance grande de segurar nessa região dos 27.200 tá? tô apostando nisso tá bom então aqui para esse trade aqui que eu tô fazendo aqui agora pessoal o que, que eu tô fazendo tá então eu fiz as minhas ordens de venda aqui como conforme eu comentei para vocês nessas regiões aqui ó vamos de novo Tá? aqui onde tem liquidez, né? tem pontos de liquidação para o Bitcoin, as baleias foram lá pegar, o mercado foi lá pegar, agora está buscando aqui essa, essa liquidez, esses pontos de liquidação aqui abaixo, já pegou a primeira região e vai pegar provavelmente, muito provavelmente, aqui essas regiões aqui abaixo. Tá? Então aqui até a região aqui próxima dos 28.100 dólares, tá? na minha opinião o, o preço pode ir. E a gente pode avaliar de botar um stop aqui, né? Tentar entrar em ordem de compras uh, a partir daqui, eu acho que já seria uma boa, uma boa opção aqui de entrar em ordem de compra, a partir dessa região dos 28.300, tá? E posicionar a ordem de compra aqui até a região dos 28.100, tá, galera? E eu acho que vale a pena avaliar de botar um stop próximo à região dos 27.200, aqui 27.100 dólares, tá? No 4 horas, no 4 horas a gente pode ver que tem suportes aqui, fechamento de candle, nessa região aqui dos 27.600, tá, galera? Mas eu acredito que para ser mais conservador aqui, a gente pode avaliar essa região dos 27.100, tá? A gente pode ver também que tem uma linha de tendência aqui para baixo, ó, essa aqui, ó, deve deixar um pouco mais, uma cor mais forte, que é essa aqui. Uh, amarela forte aqui a gente pode ver ó que o Bitcoin pode vir testar as regiões aqui embaixo tá seria a região dos 27.500 enfim então eu acho que o stop próximo a região dos 27.200 27.100 ali tá eu acho que seria um stop bom para buscar aqui ordens de compra nessa região tá galera então acredito que seria bom porque a gente tem um stop um stop aqui de quanto seria quanto isso ó, vamos dar uma olhada ó a 28.300 a partir daqui tá obviamente o preço médio a gente vai botar mais para baixo Uh, daria um stop aqui mais ou menos, ó, de 4, menos aqui, 4%, tá? 4% de stop aqui. Então a gente teria aqui, vamos puxar aqui até inclusive para a gente poder ver quanto a gente daria aqui o risco de retorno dessa operação. A gente poderia entrar aqui uh, posição de long nessas regiões aqui, tá? É que eu estou avaliando, tá? Vou botar um preço médio aqui na região de 28.200, mais ou menos. Tá? O stop ficaria então aqui, ó, 27.100, mais ou menos aqui. Acho que é um stop bom, acredito. Uh, 27.100, tá aqui, tá? E a gente pode fazer aqui, pessoal, na minha opinião, o Bitcoin sim pode aí, né, porque a gente não subiu aqui, na verdade, eu vou comentar para vocês em outros vídeos também, mas até esse aqui talvez a gente consiga comentar, a gente não ainda deu uma respirada para o Bitcoin, tá, galera? Então, na minha opinião, pelo menos aqui é a região próxima aqui dos 30 mil dólares, eu acredito que o Bitcoin pode voltar, tá bom? Então a gente tem aqui um, um risco retorno aqui 2 para 1, tá? Acho que seria uma oportunidade boa aqui no mercado, pode dar. Então esse aqui é um trade que eu vou buscar fazer, tá? Então vou estar de olho aqui agora, principalmente se a gente ver nessas regiões aqui, a região dos 28.300, a gente começar a ver bastante liquidação aqui desses longs, tá galera? Isso eu quero ver aqui agora, tá? No, no 15 minutos. Acompanhar aqui se a gente vai ter... Liquidação aqui forte dos longs nessa região, tá? Então eu vou estar acompanhando de perto aqui, tá? De qualquer forma, eu estou posando ordens aqui, ordens pequenas, e vou aumentar essas ordens à medida que eu ver essas liquidações ocorrendo aqui, tá bom? Então, basicamente, aqui no curto prazo é o que eu tô fazendo, tá, galera? Então, são trades aí baseados nesses indicadores aqui de pool de liquidação e quando o preço tá lateralizando a gente pode aproveitar, tá? Então, realmente é uma ferramenta incrível aí, tá? Tá me ajudando muito mesmo. Aconselho vocês aí a aproveitarem, né? A assinarem essa ferramenta aqui, a, a, a, a, vale a pena. Eu não faço aqui isso aqui, pessoal, pra ganhar dinheiro, tá? Essa ferramenta aqui eu vou ganhar praticamente quase nada aí, tá? Eu realmente gosto da ferramenta, aconselho vocês, tá bom? Realmente isso aqui não, não, não é com o intuito de ganhar dinheiro vendendo ferramenta pra vocês, tá? E realmente é uma ferramenta boa e vale a pena vocês acompanharem, tá bom? Inclusive, eu quero deixar aqui, foi se eu faço alguma live stream, deixando esses indicadores passando aqui, tá? Eu só preciso de autorização do pessoal da Highblock pra poder fazer live streams aqui rodando, tá? Acho que vai ser alguns indicadores interessantes que eu tô aqui uh, querendo compartilhar com vocês em tempo real, tá bom? No, na Binance aqui também, inclusive, a gente pode ver que a gente tem pool de liquidação forte aqui na região dos 28.400 até aqui é próxima região dos 28.150 dólares, tá? Então, são níveis que a gente tem que ficar atento. Com o stop aí próximo da região dos 27.200, eu acho que tem um trade bom para gente aí, tá? Eu acho que é algo interessante que eu tô aí de olho para o Bitcoin. Um, então, pessoal, para o Bitcoin, basicamente é isso, tá? Eu acho que em relação aos indicadores de sentimento aqui, a gente viu né, o long short aqui deu uma boa piorada, mas a gente também não viu o open interest aqui. Ele, vou até puxar aqui o gráfico de uma hora. Né, o open interest está caindo, tá, galera? Então, não acho também grandes coisas, tá? Eu acho também confuso isso aqui. Uh, as sardinhas estão acumulando, tá? Mas eu não tô aqui muito aqui agora quebrando a cabeça com indicadores de sentimento, tá? À medida que eu ver, se eu ver aqui o Open Interest dando uma subida forte, a gente pode ficar um pouquinho mais preocupado com a subida aqui do, do Long Short Ratio, tá? Mas eu acredito que, por enquanto, aqui a gente tá numa uma, de certa forma aqui, de certa forma neutra, tá? Então, acho que tá ok. Não pre -pre preocuparia muito com esses indicadores aqui agora, tá bom? Então, pessoal, em relação ao curto prazo do Bitcoin é isso, tá? Não vou que... Aqui gastar muito mais tempo aqui fazendo outras análises do Bitcoin, mas eu acho que é importante ficar ciente, né, que o Bitcoin, ele corrigiu um pouco, tá? ele corrigiu um pouco dessa pernada dessa descida aqui, tá? Então, para mim, a gente pode sim buscar pelo menos faixas aqui de de, de as faixas aqui do do Fibonacci, tá galera? Então tem que ficar de olho aqui pra mim. Se a gente segurar nessa região dos 27.200 aí, tá? A gente tem a oportunidade de, sim, Bitcoin ir testar pelo menos aqui é a região dos 32, 33. Por que não aqui é a região dos 35, eu comentei pra vocês, que é o um nível que a gente tem um gap forte aí pro Bitcoin, tá? Na CME, tá? De novo, quem não assistiu o último vídeo, vale a pena assistir aí, tá bom? O uh, que mais tem pra vocês aqui, pessoal, tá? A, a dominância tá a, dominância, a gente acabou subindo né uma subida forte aqui tá subindo mais isso é muito importante aqui tá deixa o mercado mais saudável tome cuidado com as altcoins de vocês galera tá as, as altcoins vão cada vez mais tomar fumo tá então a gente rompeu essa linha aqui é uma linha bem importante eu vou mostrar para vocês aqui tá no semanal olha só é uma linha que vem lá de trás tá vocês podem fazer uma análise técnica aí também análise gráfica aqui na, na dominância então a gente pode ver que é uma linha de resistência forte tá que a gente acabou aqui agora tá rompendo para cima então, na minha opinião, a dominância cada vez vai só mais subir, tá? E as, as, as altcoins vão sofrer, galera. Então, tome cuidado com as altcoins de vocês aí. Não se exponham muito aí, né? Ou então, se exponham nada, tá, galera? Eu acho que muito perigoso. Uh, Luna, essas coisas, cara, só se é dinheiro, né? O dinheiro para poder uh, queimar mesmo, tá, galera? Porque o risco de vocês perderem é bastante grande. Tá muito arriscado as altcoins, tá bom? A sp pequeno, galera, fechou os dois gaps, tá? De novo, quem assistiu o último vídeo do canal, eu falei sobre esses gaps aqui, tá? Tinha um gap nessas regiões aqui e outro gap aqui nessa região aqui abaixo, tá? Esses gaps estavam formados aqui nesse gráfico da SPX. Ó, tinha gap aqui formado nessa região. A gente falou ah, fechou. Agora fechou esse gap aqui nessas regiões aqui abaixo, tá? Então, tá aparecendo aqui esse pequenos, tá? Vamos vamo acompanhar, né? Uh, se ela, eu acho que ela tem chance grande de fazer até um fundo duplo aqui nessas regiões, tá bom? Tô de olho nisso aqui agora, Tá? Eu acho que tem algum espaço aqui para esse pequeno dar uma respirada, na minha opinião. Respirou pouco, tá? Muito pouco. Uh, o índice do dólar deu uma subida aqui, tá? Eu acho importante a gente corrigir o forte. tá subindo, mas está numa região que testando aqui o 382, tá bom? Então, olha só, topo fundo aqui. 382 testando nessa região aqui, numa região que é uma resistência importante, que a gente batalhou para romper, tá? Essa região aqui do 103.9, quem está acompanhando meus vídeos aqui, eu falei essa região o tempo todo, a gente rompeu para baixo aqui agora, ela não segurou como um, como um suporte, agora está voltando a ser uma resistência, tá bom? Numa região de resistência de Fibonacci, inclusive. Então, vamos acompanhar aqui agora, seria muito bom para o mercado de criptomoedas, a gente vê essa, essa, o DXY aqui corrigindo, tá? seria muito bom mesmo. Né? Então, já comentei para vocês por que isso, tá? quem tá acompanhando o canal há mais tempo. Então, gostaria de ver isso aqui caindo, tá? E as pequenas dando uma respirada a gente ver o Bitcoin, então. Né? A gente tentar fazer essas compras nessa região dos 28.300, um pouquinho abaixo, tá para poder né? fazer um bom trade aí na região, pelo menos aí a região dos 30 mil dólares, tá galera? Isso que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, galera, acho que basicamente é isso, tá? Pra vocês que eu tenho aqui do Bitcoin. Só update rápido. Quero ver se eu consigo voltar a fazer as análises aí, as, as lives no canal, tá bom? Então, em muito em breve aí... Volto a fazer as análises no canal, a gente vai olhar junto. Também estou fazendo uma parceria aqui com a Bybit, tá galera? Em breve eu tenho novidade pra vocês, fazer alguns trades junto com vocês aqui. Inclusive na minha página aqui, ó, na Bybit, tem aqui um bônus de 4.200 dólares, tá? Eu peguei um bônus de mil dólares aqui na Bybit. Vou fazer alguns trades aqui pra vocês numa subconta aqui da Bybit, tá bom? Então se você clicar nesse link aqui de afiliação no meu canal, tem aqui as informações inclusive, ó, você pode receber até mil dólares de depósito, tá? Obviamente para isso tem que depositar muito dinheiro, tá galera? Aqui se não me engano são 100.000 mil dólares de depósito, tá bom? Aqui tem uma tabelinha, né? se você entrar, na, clicar no link vai abrir essa página aqui. Tá, então eu peguei um bônus aqui legal, né? Dois mil dólares aqui na, na, na aqui na, na, Bybit, vou fazer uns trades aqui no canal, mostrar para vocês aqui, né? Uns trades, a gente vai fazendo aos pouquinhos para até uh, ter um, um dólar de luna, que é isso. Engraçado, um dólar de luna. As caras, incrível. É, então, eu vou mostrar pra vocês alguns trades aqui. né? A gente vai fazer juntos esses trades aqui no canal. Essa aqui é a ideia, tá bom? Então é isso, galera. Não espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam aí de deixar aquele like pra apoiar. E a gente se vê amanhã, com certeza, aí para mais análise aqui do, no canal, tá bom? Um abraço.